Bom, gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira simples de fazer o Banco Itaú. ficar ainda melhor e simples, tá, pessoal? Você não precisa baixar o aplicativo, é só andar no um site aqui a sua conta. Hoje eu vou mostrar o site para vocês, tá? Deixem deixe nos comentários que Banco Itaú vocês usam e que aplicativo vocês usam, tá bom? Então, sem mais coração, vamos conversar sobre isso. Bom, gente, o Banco Itaú é uma maneira simples para você fazer sua conta, para você criar seu banco, ok? E uma maneira simples de fazer é que o Banco tal permite a sua conta, tá? Gay? Permite. Por quê? Porque se você não está com a sua conta, não vai funcionar o Banco Itaú. Ou, Guerre, você pode colocar seu CPF, e-mail e senha e acabou. Só isso. E, galera, preste atenção, o Banco Itál o é um banco fácil, tá, galera? Se você pode colocar, Se você pode colocar o link do Banco o link tá aí na descrição, tá? Que eu vou postar agora pra vocês. Só que tem um porém, tá, galera? O Banco então é uma maneira simples, tá? Se você fazer o banco há mais de 18 anos ou mais, tá? Tá? Então, galera, é muito importante você colocar o link do Banco então na descrição que eu vou postar pra vocês, tá bom? Assim, o banco não vai pedir uma permissão para sua conta Então, Muito importante é deixa um like no vídeo. Se quer meu canal, porque eu vou ensinar você o banco da maneira simples. Tá, no próximo na quinta-feira, vou gravar o vídeo sobre o banco Itaú para vocês. Tá, na quinta-feira, vou gravar o vídeo. Tudo tá bem, um porém muito importante galera, é que eu tenho um aviso para vocês: o banco de banco Itaú hora está postado, um comentário fixado, tá, galera, porque o comentário fixado a gente posta os links, tá pessoal, deixe os comentários que nem vocês usam, que aplicativos usam, tá só que então, porém, tá que é? também tem uns aplicativos bem simples, falando Android iOS, tá bom quem quiser corrompura, o tá aí na descrição, tá certo, aí vai, tá bom bom pessoal, outra coisa muito importante que o Banco tal faz, é ir lá na loja, deixe os comentários se vocês vão andar na loja para pagar o de conta corrente, tá bom? Deixem os comentários que eu vou postar para mandar um recado para vocês, tá bem? E aí, gente, até o próximo vídeo. Fique com Deus, fique na paz, valeu e tchau!